acabou compensando. Você era, começou como afiliado, então, Isso. basicamente. Foi. E como é que você vê que... Que eu acho que... Esses pontos, assim, onde ah, tudo muda, assim, no momento você tá ali, tá, não tá dando muito, você tá fazendo, tentando vender pelo WhatsApp pro seu amigo, aí você tá fazendo tráfego local, ganhando mil reais, e aí do nada, boom, boom assim, é. mesmo, não é o boom que é hoje, mas Sim. assim, dentro da perspectiva, Quais eram os valores, assim, dessa época, dessas primeiras vendas ali Legal. como afiliado? Então, tipo assim, é, eu tava fazendo mil reais por mês ali com tráfego local, e a minha história foi essa, abriu que foi o mês que a gente pegou tração, entre aspas, assim, né? Começou a vender como afiliado, foi reais. Aí, maio, nada. Junho, nada. E julho foi para, acho que, 1.60,0. que eu fiz tá. como afiliado. Tá. Então, aí, isso foi em julho. Aí, agosto, que foi, que, por exemplo, aí tem uma parte bem importante. Em julho, eu vi que eu tava no, na parada certa, que era, não precisava expor meu rosto para vender como afiliado, era só apertar uns botõezinhos ali no Facebook, botar dinheiro daqui e sair dinheiro do outro lado. Era como se fosse uma maquininha. E daí eu falei, cara, que legal isso daqui. Vou escolher trabalhar com isso. Daí a galera deu um nome pra isso daí, que é PLR, né? Que é o <risos> que a gente faz hoje em dia, que tu já fez muito também. Então, aconteceu que eu falei, cara, legal, tô com uma afiliada, então tô ganhando 60% de comissão aqui, mas eu quero ganhar 100%. Então vou fazer o meu. Aí eu fui lá, contratei um copywriter e tal, que era um dos caras que eu chamei pra trabalhar junto comigo lá no início. Porque eu falei, ah, eu vou fazer umas edições nesse, nessa cópia aqui. Mas isso você tava, não estava faturando muito como claro. afiliado, então? Você, tipo... Só, só para eu entender, porque eu achei que você tinha, começou a faturar um monte como não, afiliado, não foi? Não foi tá. foi 1.500 reais como afiliado. Mas aí você viu que você sabia vender. É, eu vi que tinha tração, porque o meu CPA no Facebook, o custo para aquisição estava 10 reais, por exemplo. E o ticket do produto era 147. Só que eu, tipo, tinha, eu, eu tinha, tipo, 75% de comissão. É, quer dizer, 50% de comissão. Aí eu ganhava metade. Aí eu falei, pô, eu tô gastando 10 e estou fazendo 60, 70. E tá legal, vou fazer o meu. Porque se o meu ficar tipo dobro, porque eu, obviamente eu não vou conseguir fazer um produto tão bom quanto esse do cara, porque eu não tenho expertise. E, mas daí eu fui lá, paguei um copy, ele remodelou todo o produto do cara, mudou nome, mudou copy, mudou não sei o quê, página de vendas. O negão aprendeu a fazer página de vendas. Aí nisso aí a, a ver, você chamou o Matheus de novo? Como é que é, foi? Não, que na ele... real é que a gente tá... sempre teve conectado. Uhum. Mas você versão. não estava conseguindo fazer dar certo antes? Então, é... em abril eu comecei, a gente começou junto, eu fiz uma venda só, que foi 105 reais. 105, 106. E, e em, em maio eu não fiz nada. Em junho também não fiz nada. E em junho eu comecei a rodar o Google. Eu rodava o Google como afiliado lá. Eu pegava uma, uma oferta lá do mercado. Eu me afiliava e tal. Qualquer oferta era uma oferta de... Como aprender a ser cabeleireiro. Uhum. Então, eu, eu colocava lá a palavra-chave no Google. É, Quero aprender a ser cabeleireiro. Aí, eu colocava lá, página oficial ainda, com o link de afiliado. É, Dava certo? Nada. O, o Kaique, <risos> ele me ajudou no começo, porque ele, ele, foi ele que colocou os, os primeiros 300 reais para eu investir em tráfego pago, que era no Google. Aí, esses 300 reais viraram dois boletos que nenhum converteu. Então... Aí, depois, a gente eu caí conheci um amigo e ele rodava muito bem Google aí nós marcou um macau para a gente ver a estratégia que ele usava e, e aprender aí ele me mostrou a estratégia que ele usava que era você pegar um produto com, com muito desconhecido mas que tinha uma certa relevância que tem uma tinha uma certa demanda de pesquisa aí você pegava o nome do produto colocava como palavra-chave e toda vez que a pessoa pesquisava pelo nome do produto ela já meio que queria comprar então, Sim. tipo, eu colocava o meu, meu anúncio lá, nessa palavra-chave. E foi aí que começou a dar um boom de, de vendas de, de afiliado. Então... Você anunciava na marca do próprio produto como isso, afiliado? Isso, Ah, isso, eu isso eu chama sei se chama eu... trademark bidding. Eu é... nem sei se eu podia fazer isso, mas eu fazia. Eu já fiz isso aí também. É uma tática, tipo assim, não é que não pode fazer, você pode, mas a maioria dos anunciantes, né, dos donos do produto, não gosta disso. Porque eles chegam a um ponto e eles pensam: peraí, tipo, esse cara tá só <risos> botando o meu próprio nome é. usando, tipo, eu posso fazer isso também sem pagar comissão. Sim. Daí é, é comum eles acabarem bloqueando. Mas assim, é, funciona. E o CPA <risos> era muito baixo, era ridiculamente baixo. Dava um ROI de 20, eu acho. Coisa do tipo. Sim. Aí ele me ajudou de novo, ele colocou mais 115 reais, eu acho. Foi. E aí esses 115 viraram mil, por exemplo. E isso aí era foi... na mesma época que você tava acertando as coisas como afiliado. Exato. É, isso daí foi quando eu comecei a fazer, tipo, eu fiz meus primeiros 1.500 reais ali. Confiou. Então, o que é interessante é que vocês, basicamente, no mesmo momento, vocês conseguiram, assim, entender como é que funciona o jogo do, do afiliado em duas fontes de tráfego Exato. separadas sim, e ganharam valores sim. similares. Sim. Que louco, né? É, foi. aí, mas eu nem durei muito no Google, porque assim que a gente descobriu o PLR, a gente migrou totalmente. Então, eu tinha feito, sei lá, acho que R$ mil reais como afiliado do Google. É com 200, 300 reais, um valor muito baixo. Porque eu sei e como que cara é que foi que... o lançamento aí desse produto? Aí você viu, vou fazer seu próprio produto, é... vou chamar o Matheus, como é que foi? Então, cara, a gente nunca, tipo, eu digo isso hum. é, com convicção, nunca falamos, olha, cada um faz uma parte, porque a gente vai ser sócio, então você vai ter X% eu vou ter Y% do, dos lucros. Eu tinha, eu acho que 4 mil de caixa, ele tinha mil, falou, passa para para passa minha conta que esses, esses outros mil que você tem aí, e pronto tamo junto aqui vamos fazer dar certo e daí a gente melhorou a oferta tentou melhorar a oferta do cara lá mandou pro locutor aqui montou uma página aqui e tal e nisso cara ninguém tinha curso de PLR no Brasil a gente tipo eu não falava inglês na época então não tinha como ir pesquisar nos Estados Unidos essas coisas pilar nos Estados Unidos que é bem famoso é, é, produto de, de tráfego direto que chama né então não tinha informação nenhuma. Falei, cara, eu vou modelar o que o cara tá fazendo. Ah, ele botou um ultra secreto no topo? Vou colocar também. Ele colocou um texto, uma headline? Vou colocar também. Aí ele fez o vídeo desse jeito? Vou fazer também. Então, tipo, eu meio que modelei muito bem o cara. E nisso a gente começou a rodar. Daí no primeiro mês, a gente gastou 4 mil, daí foi em agosto. o Gastou 4 mil e voltou 23. Ah, então foi muito foda. Cara, sim. foi surreal. Assim. Como é que foi essa sensação? Nossa, assim? cara, Nossa. foi muito foda. Tipo, eu, eu dormi assim... Eu sonhava <risos> com as Maldivas já, tipo, acordando e <risos> sentindo a brisa na cara. Eu acho que até hoje foi o mês que a gente mais teve ruas assim, disparado. É, Era não. um valor menor, ah, mas valor... assim... É, é, sim. Não, assim, mas então você botou 4, botou 23, Isso, e vocês não sacaram essa grana? Ficou para reinvestir? Ou, ou Não, nada, nada.